Boa noite a todos. Meu nome é Adilson. Sou um trabalhador da casa. Hoje eu vou estar fazendo a prevenção com vocês. Antes de iniciar, vamos fazer um pequeno exercício. Vamos dar uma oxigenada ao no nosso coração, ao no nosso cérebro. Então vamos parar e vamos aspirar profundamente pelo nariz. Soltando bem lentamente pela boca. Mais uma vez. Mais um Já com os nossos cérebros oxigenados Com o coração oxigenado Vamos assim fechando nossos olhos Elevando os nossos pensamentos Vamos agradecendo Aos espíritos de luz Que desde o primeiro momento do dia Está em nossa casa Fazendo assim a higienização A proteção e a defesa Aos trabalhos da noite Vamos agradecendo pela semana que tivemos, que com certeza muitas bênçãos recebemos, pelas dificuldades que encontramos, que tem sempre essas dificuldades que nos auxiliam na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. E assim encontramos, doutor Bezerra de Menezes, doutor José Luiz, esses veneráveis mestres que nos ensinam o valor da humanidade. O quão importante agirmos com verdade. E nesse caminho, chegamos também até a nossa mãezinha Maria de Nazaré. Essa mãe amada, essa mãe querida. Essa mãe que nos acalenta, nos põe no corpo, meninos que Nos ensina a amar e perdoar incondicionalmente. De nos mostra o caminho do coração. E nos ensina que todas as vezes que pedimos perdão, que perdoamos, que nos perdoamos, Abrindo sempre espaço em nosso coração para o amor. Esse amor incondicional. Nos juntamos a essa mãezinha para chegar até nosso mestre, nosso irmão Jesus. Esse mestre amado, esse que sempre nos ensina o amor, como o seu mandamento, amar ao próximo como a mesmo, que nos mostra o caminho para fazer. Que gostaríamos que fosse feito para nós o outro, que esse outro seja quem for, seja quem está próximo, quem está mais longe nós procuremos sempre fazer o melhor para o próximo pois assim o melhor também será feito para nós nos juntamos ao Mestre para chegarmos ao Pai esse Pai da vida, esse Pai misericordioso esse Pai que nos possibilita acordarmos a cada dia e fazermos um novo e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 Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos de todos os malos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Para quem é a primeira vez que chega a casa, sejam acolhidos, que todos os demais possam acolhê-los e recebê-los. Se tiverem qualquer dúvida, sempre vai ter um trabalhador com crachá. Pode procurá-lo, que está aqui sempre pronto a auxiliá o nosso tema de hoje É a parábola dos talentos R15 Na parábola dos talentos Ela está no capítulo 16 do Evangelho Segundo o Espiritismo E eu vou ler para vocês Ela traz assim é, O senhor age como um homem Que devendo fazer uma longa viagem Para fora do país Chamou seus servidores e os colocou Nas suas mãos, os seus bens E tendo dado Cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele pois que tinha recebido cinco talentos, foi-se embora, negociou com esse dinheiro e ganhou cinco outros. Aquele que havia recebido dois talentos, da mesma forma ainda como os dois, ganhou mas aquele que não havia recebido senão um talento, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retomado, partiu, tendo retomado, partiu com contas. E aquele que havia recebido cinco talentos, veio lhe apresentar cinco outros, dizendo Senhor, me havias colocado cinco talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, cinco outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: ó bom e fiel servidor, for, porque sois fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras, entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido dois talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo: Senhor, me haveis colocado dois talentos nas mãos, eis aqui, além deles, dois outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, ó oh, bom e fiel servidor, porque fosse fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido ser algum talento, vem em seguida ele diz, Senhor, sei que sois um homem duro, que se faz onde não havéis semeado, e colheis onde nada vez empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra. E eu restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu, Servidor mau e preguiçoso, sabeis que sei onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, retirasse com juros o que era meu. Que se retire, pois, o talento que tem, e deem aquele que tem dez talentos. Portanto, se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas para aqueles que não têm, se lhe tirará mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá churros e ranger de dentes. Nessa passagem, Jesus quis mostrar a importância da multiplicação. Talento naquela época era um dinheiro que se negociava naquele momento. Trazendo para outros momentos, vamos pensar em talentos. Todos nós temos algum talento, temos algum dom. Se pegarmos esse dom e ficarmos lá, e encostado, escondido, nada faríamos. E na época que ele quis mostrar para os seus discípulos, que todo dom que eles têm, todo conhecimento que eles tinham, se eles não empregassem essa palavra para todos, nada aconteceria. Ele iria ficar com aquela palavra guardada e fechada. Então, se todos nós né, indefinidamente Qualquer pessoa Algum dom nós temos Se pegarmos esse dom E empregarmos ele Principalmente para o bem Com certeza, além de Aumentarmos Esse bem Esse bem retornará para a gente De uma forma significativa Então, o que a gente tem que pensar é nisso Jesus nos ensinou o que? A amar Olha só, o ensinamento de Jesus Como que é o momento Se todos nós conseguimos levar esse amor adiante E mostrar o quão importante O outro, o próximo Fazemos por este Aquele que gostaríamos fosse feito a nós Nós vamos conseguir Alavancar muito mais Ampliar muito mais esses olhos Então nós estamos hoje Na nossa doutrina espírita Nós podemos muito levar Todos esses bons que nós temos Esses ensinamentos que estamos tendo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre nos traz algo assim maravilhoso para podermos passar para frente. Temos que cada vez mais trabalharmos isso, mostrarmos, quer seja o nosso bairro, quer seja onde estejamos, não tenhamos é, vergonha de conversar, de falar, já imaginou? Às vezes a gente está em tantos locais, a gente conversa tanta coisa, por que não levar a palavra de Jesus? Por que não mostrar o quão importante amar? É o pão nós temos de amor no coração para levar e talento todos temos quer seja de uma forma ou de outra e podemos passar isso adiante não podemos ver com isso guardado para nós nós somos seres humanos que viemos para cá para evoluirmos e a nossa evolução depende do que fazemos aqui então essa é a grande mensagem que Jesus quis deixar para passar na... Os talentos, né? na parábola dos talentos. Ele quis mostrar o quão é importante levarmos o conhecimento que temos à frente. Mostrarmos aos outros. Mostrarmos tudo o que temos a oferecer e a dar. E nesse mesmo, nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo do Evangelho, ele fala muito sobre a riqueza, a desigualdade das riquezas. Por que, que uns têm tanto, outros têm muitos, ou outros não tem nada? Quantas vezes nós pegamos e por que o João tem tanto? Esse plano não tem nada. Está ali passando tanta necessidade. Nós temos algumas posições. Por exemplo, é, isso nos é trazido que quando a gente vem para cá, quando nós retornamos é, encarnados, nós escolhemos muita passagem que viemos fazer. E muitas vezes podemos escolher, temos né? que ser ídolo, temos ser pobre. E como que é isso? É fácil? levar essa passagem? Não. É tanto difícil, tanto para o rico, quanto para o pobre O rico, muitas vezes, ele pega e ele acaba sendo muito mais egoísta, muito mais orgulhoso. O pobre também. Né? E o pobre fica muitas vezes naquela... ai ah, não, eu não tenho condições, eu não consigo fazer nada. Aí você pega no, no livro dos Espíritos, por exemplo, ele tem uma questão, que é a questão 814. Ele, diz, ele pergunta assim, né? Kardec pergunta: por que Deus deu a uns a riqueza e o poder, e a outros a miséria? Olha a resposta, né, Bernardo Espíritos? Para os provar, para os provar cada um de maneira diferente. Aliás, os sabeis, essas provas, foram os próprios Espíritos que escolheram e frequentemente nelas sucumbem. Então. Os próprios Espíritos escolheram essas passagens. E muitas vezes ele não consegue levar isso. Por que, que muitos têm um Se ele souber dividir e distribuir o que ele tem, e distribuir, gente, no próprio Evangelho, vocês puderem depois dar uma lida nesse capítulo, ele é um pouco longo, vocês vão ver que ele diz o seguinte: se pegar toda a riqueza do mundo e dividir para todos, não vai dar para ninguém. O que vai dar de valor para cada um. Você não vai conseguir fazer nada. Aí a evolução do planeta, tecnologia que nós precisamos ter, toda evolução que precisamos ter, vai ficar estagnada. Então ele distribui isso para quê? Para que as pessoas tenham industriais, vão ter indústrias. Essas indústrias vão gerar empregos. Esses empregos vão fazer com que as pessoas consigam se alimentar, consigam ter o um seu Essas pessoas vão gerar tecnologia. Olha a nossa tecnologia como nós Olha como estamos hoje, estamos fazendo uma prevenção online, coisa que não fazíamos, como falava no passado. Não é que iniciamos a fazer de casa, mas fazer aqui online não fazemos antes. Tudo isso é tecnologia, isso vem de hoje, da riqueza empregada. Aí tem uma passagem também no Evangelho, que é Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu era, era um homem rico, rico, rico, muito rico, e ele era muito baixinho. Então, na época, quando Jesus chegou para dar uma palestra, ele já conhecia um pouquinho e se simpatizava com as condições e com as posições de Jesus. E, quando Jesus chegou para dar uma palestra, ele subiu numa árvore, porque ele não ia conseguir enxergar, que tinha muita gente para ver. Jesus iniciou a palestra dele e parou e olhou e falou, Zaqueu, desça daí, que hoje eu vou para a sua casa. Eu vou passar a noite na sua casa. Alguns ficaram indignados. Bom, Jesus que prega a humanidade, que prega estar sempre ao lado do pobre, vai passar a noite na casa de um homem rico, de um publicano? E Jesus assim fez. Pegou os braços de Izaqueu e foi para a sua casa. Na sua casa se alimentou, conversaram. É, Jesus já sabia o quanto Isaqueu atuava. Isaquiel foi muito claro. Né? Senhor, eu tenho muito. Porém, tudo que eu tenho eu vida. Eu dou aos pobres, eu dou um emprego, eu pago um salário justo para todos os trabalhos comigo. Os meus empregados, os meus serviçais de casa, eu também estou sempre pronto para servir quando eu necessito. Então Jesus parou e olhou, falou, pera lá, esse cara está fazendo algo que outros não fazem. Então esse é o serviço da riqueza. A riqueza está aí para isso, para atuar desta forma. Para auxiliar. E Jesus quis mostrar com que isso para os seus discípulos e para todo o mundo. A riqueza é o um pecado, o é pecado ser rico, é pecado é você ter alguma coisa? Não. O pecado é você não saber distribuir isso. É você ter, ter, ter, ter, ter quer dizer, querer ter cada vez mais, esquecer e ter um monte de gente que não tem nada. Que precisa disso também. Então a distribuição é o mais importante. Então veja. No momento da, dos talentos, ele fala de multiplicação, que é multiplicar as pessoas e passar as mensagens. E agora ele fala em dividir. Então, olha só os ensinamentos de Jesus. Eles nos mostram que o que temos, podemos dar, podemos dividir. Tanta gente precisa, e olha gente, não é só dinheiro. Tanta gente precisa de um abraço, precisa de uma palavra. Vamos levar um pouco mais a palavra de Jesus levar esse amor que a gente tem para doar, para passar, ensinar um pouquinho o que precisa. Quantas pessoas estão em árvore, dessas vezes, por um, por um sorriso. Estávamos de máscara até um momento atrás, hoje nós, hoje, nós podemos andar sem máscara. Vamos sorrir. Será que nós esquecemos de sorrir? Abre um sorriso, Cumprimente todo mundo, fale bom dia, boa tarde, olha que maravilha. Ah, mas a pessoa não responde, agora ela vai responder. Dois, três falam, bom dia, louco, bom dia. É isso que nós temos que fazer. Vamos distribuir amor Que é o que Jesus mais nos ensinou Então essa parábola dos talentos E a riqueza nos trazer isso Multiplicar e saber dividir Dividir o que você tem Então podemos até dizer Dividir para multiplicar Então é isso que nós precisamos fazer Sempre Então é esse ensinamento que ele nos deixou E no Vivendo o Evangelho A gente traz aqui uma, uma passagem que diz assim... Riqueza responsável. Dinheiro... Compra mansões... Mansão tem empregados... Pague-os corretamente. Dinheiro compra navios... Navio tem marinheiros... Trate-os com honestidade. Dinheiro compra fábricas... Fábrica tem operários... Combine um salário justo. Dinheiro compra lojas... Loja tem balconistas... Dê a eles o que é certo. Dinheiro compra terreno. Terreno tem impostos. Não se esqueça deles. Dinheiro compra fazendas. Fazenda tem caseiros. Cuide bem dos seus direitos. Dinheiro compra empresas. Empresa tem funcionários. remunere-os com dignidade. A riqueza, como qualquer outro instrumento de ação no mundo, está sujeita à vontade de quem a possui. Não está errado que você usufrua os bens que tenha, que tenha. Contudo, é certo que o dinheiro em suas mãos é empréstimo de Deus para o bem comum, de tal forma que a riqueza material só lhe trará a felicidade verdadeira se ela for também responsável pela felicidade dos outros. Então veja, é bem isso. Se nós conseguirmos dividir, distribuir, apresentar e melhorar a vida de todos um. se cada um fizer isso é uma corrente é uma neve. vai crescendo, vai formando, vai formando e todos conseguem ter alguma coisa e tem muita gente passando muita necessidade financeira tem muita gente sem uma roupa para vestir, tem muita gente precisando de um abraço tem muita gente precisando de muita coisa e nós podemos facilmente fazer isso isso depende de cada um é como eu disse é o então, livre-arbítrio. Todos nós temos o um livre-arbítrio. Podemos usar como for. Então, a riqueza não é pecado para ninguém. Desde que bem empregado. Era essa a mensagem que eu tinha para vocês. Então, agora vamos novamente fechando os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos. E vamos fazer as nossas vibrações. Vibrações essas de paz, de amor. De harmonia, de serenidade, de saúde. Vamos vibrando por todos aqueles que estão enfrentando essas guerras, principalmente hoje a guerra na Ucrânia, a Palência, tantos que estão desencarnando no um momento que estão sofrendo bastante, que possam ser recebidos pelo plano espiritual, com muito amor, com muita luz. Vamos vibrando aqui pela nossa cidade de Itatia, pelo nosso estado de São Paulo, pelo nosso Brasil pedindo que os nossos governantes possam auxiliar cada vez mais os mais necessitados vamos vibrando por todos aqueles que hoje não tem um prato de comida para ser alimentar, uma roupa para vestir nem um teto sobre suas cabeças que possam encontrar ali pessoas carindonas em vez de comer, de vestir e se possível a los vamos vibrando pelos hospitais Tantas pessoas enfermas, passando por tantos momentos difíceis. Vibrando pelos médicos, pelos cuidadores desses, que também possam estar aqui para se auxiliar cada vez mais. E vamos vibrando por nós mesmos. Pedindo que tenhamos uma semana de bênçãos, de amor, de luz. Que possamos na próxima semana estarmos aqui a graça de Deus, e vamos por último deixando uma vibração para o plano espiritual, para que esses irmãos possam levar para quem quer que esteja necessitando, e assim, Pai, agradecidos que somos os espíritos, cheios de amor e de luz que assim seja.